Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um tutorial um pouco diferente né, da música Me Ajude a Melhorar, do cantor Elis Soares, tá bom? Bom, já quero avisar logo de início que essa música não é para iniciantes, tá bom? Então você que tá enroscando nos acordes mais básicos aí, isso aqui não é para você, hein? Se você insistir é por conta e risco, tá? E você que aí é intermediário aí, também é difícil para você aí, dependendo aí do teu grau aí no intermediário, Ok? É, antes de eu continuar aqui, já deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal aí, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, ok? Vamos lá então? Bem, contradizendo o que eu acabei de dizer, né? Apesar dela ser uma música, né? É, para um nível um pouco mais avançado, ela tem poucos acordes e acaba sendo fácil de tocar, ok? Introdução, dois acordes aí, bem simples aí, ó. É... Fá sustenido menor, tá? Com um sétima, nona e décima primeira, ok? E Dó sustenido menor com um sétima, nona e décima primeira, tá? Então, esses dois acordes, logo de cara, são acordes de Nilson, né? Que eu aprendi com meu amigo Lucas Canieri aí. Se quem quiser comprar o curso de Nilson, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, começa aqui, tá? Olha, eu vou fazer ó, com o acorde, ó, bem bonitinho pra você ver, tá? Ó, tá vendo? Fá sustenido menor com sétima, nona e décima primeira, tá? Eu vou cifrar esse acorde como Fá sustenido menor com décima primeira, ok? Mas ele tem tudo isso aí, tá? E o Dó sustenido menor com sétima, nona e décima primeira eu também vou cifrar como Dó sustenido com décima primeira, ok? Então, olha aí bonitinho pra você pegar, tá? Ó, de novo, Fá sustenido menor com décima primeira. E o Dó sustenido menor com décima primeira, ok? Introdução a esses dois acordes aqui. Na introdução, tem um solo de mug, ok? Eu vou fazer o solo de mug aqui no piano elétrico, tá? Para você ver uma vez. E vou mostrar um passo a passo aqui. Minha mão esquerda, tá? Porque para você fazer esse solo comigo, você tinha que estar com dois teclados, né? Fazer um split aí no teclado. Eu não fiz split, não fiz nada, tá? É, eu vou fazer o solo aqui usando tônica e terça do Fá sustenido menor e tônica e terça do dó sustenido menor, OK? Vai dar isso aqui, ó. OK? Aí daqui entra meu pai. O mundo em si se Tá? Eu vou passar esses acordes para vocês Primeiro, vamos pegar esse solo da introdução aqui, ok? Vamos lá, ó Primeiro, vamos fazer por partes, tá? Ó. Começa aqui, ó, sem acorde nenhum, ó Tá, ó, devagar, ó Mais devagar Tá, isso aqui é uma pojatura, tá? Então, é... eu vou fazer devagar, mas, vai... mas é uma apogiatura, tá? Ó. Beleza? Vai cair aqui no Dó Sustenido ó, e vai entrar a mão esquerda. Ó. Aí vai vir pra cá. Ó. Tá? Aí vai ter uma frase aqui. casinha. Vou fazer mais uma vez mais devagar, porque eu sei que, que é um pouco longo o solo, é meio ruimzinho de pegar. Vamos lá, ó. É, ok, terminamos aqui a introdução. Tá. Se você tiver com dois teclados, você pode fazer a mão esquerda assim. Tá. Ó. ou se você fizer o split e você dividir as oitavas certinho, você pode fazer a mão esquerda assim. Tá. Vai ficar bom. Ok, é, continuando, né? Aí vai entrar agora a parte cantada da música. Ok. Parte cantada vai vir aqui, ó o Fá sustenido menor com décima primeira Meu pai Tá vendo? O mundo insiste em me comprar Ó, então Fá sustenido menor com décima primeira Agora vai vir o Sol sustenido menor com sétima Comprar Mas eu não quero que venha de Lá Agora vai vir esse acorde aqui, ó Tá? Que é um Lá é, Com sétima maior e nona, tá? Isso aqui é um acorde também de New Soul, né? Tá, ele tem a característica dele O cluster né? Que é isso aqui tá? Ok é, Basicamente essa primeira parte É todos esses três acordes tá? Ó, Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero O que vem de lá Quero agora A glória de Deus Tá vendo? Aí repete Cansei já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Mandar embora o que não é seu Aí vai repetir, tá? Perdoa É alto pra caramba, né? Todas as vezes que eu me entristeci Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Aí agora a parte do me ajude a melhorar a gente vai mudar de oitava, tá? Você vai vir pra cá, ó. Me ajude, tá? O sol sustenido menor com sétima. A melhorar. Você pode fazer aqui o lá é, com sétima maior nona. Tá? Me ajude a melhorar. Então, ó. Me ajude a melhorar. Ok? Sozinho não consigo mais, eu sei. Sol sostenido menor, né? Sou humano, eu só sei errar Fá sustenido menor com décima primeira Me ajude a melhorar Dó sustenido menor com décima primeira Aí volta Me ajude a melhorar Sozinho não consigo Tem que tocar difícil, aqui é fogo e mais Só sustenido menor Com sétima Sou humano, eu só sei errar. Volta aqui, ó. Fá sustenido menor com décima primeira. Me ajude a melhorar. Dó sustenido menor com décima primeira. Ok? Aí, daqui, volto pra introdução, né? Aí já fica solto pra você fazer o que você quiser. Entendeu? É. Bom, é isso aí, a cifra tá aí na descrição do vídeo, tá? É, eu vou tentar facilitar, vamos ver se a gente consegue? A introdução não dá para facilitar, tá? Aquele solo lá não tem jeito, né? Mesmo eu acho que se eu fizer com o dedo aqui vai ficar difícil, né? Ó. Tá, ó. Eu tirei isso aqui para fazer aqui, ó. Até errei, né? Vamos de novo. vez devagar desse jeito aqui O solo, a introdução, de uma forma mais facilitada Você vai usar Fá sustenido menor com sétima E Dó sustenido menor com sétima Tá? Ok Aí a parte cantada, meu pai Fá sustenido menor com sétima tá? Sol sustenido menor com sétima Lá com sétima maior Aí vai repetir, né? Beleza? Vamos repetir mais uma vez. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Tá vendo? Facilitado. Não tem dedilhado, tá, gente? Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Tá? para aqueles que são mais iniciantes ainda... A gente tira as sete, mas é, vai ficar um e ajude a melhorar. Que não ajudou a melhorar, né? Mas vamos lá. Vai, ajudou a piorar, né? <risos> Fiz uma postagem com, com uma arma e uma bala grande, assim, que não encaixava na arma, né? Dizendo que a bala grande era a música que a gente quer tocar. E a arma pequena era o nosso nível no teclado. Mas o que rolou de mimimi no Facebook, viu? Ô geração mimizenta. Vamos lá. Ó, pra quem é mais é, iniciante, quer insistir, né? Você vai fazer o c menor tá? com piano elétrico assim né Eu pai o mundo insista si tá Fa menor só sustenido menor lá menor vai é, lá maior desculpa Tô com tanta coisa menor na cabeça Vamos de novo música simples né sempre a repetição tá três vezes. Vai indo, ó. Aí me ajude a melhorar. Décima oitava. Me ajude a melhorar. Tá vendo? Consigo, sozinho não consigo mais. Lá, Sol sustenido menor. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor, ok? Tem uma parte que eu sei que alguém vai reclamar. Que vai falar alguma coisa pra mim, né? Porque tem, sempre tem, né? É aquela parte do perdoa, sabe Perdoa Faz um Tá? Então, ó, perdoa Aí cai aqui, né Então essa parte do É Fá fasteni, sustenido E Mi, tá? Fá sustenido, Mi, Fá sustenido Aí depois Sol sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido Aí cai no Lá com sétima maior, tá? É, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, não faltou não. É isso aí mesmo, tá bom? O piano que eu estou usando aqui é um piano elétrico. Aqui, né? O piano elétrico 2 aqui do Casio Privia PX-3000, tá? px 3000, tá? 3000 né? É, vou mostrar o teclado aqui para vocês, ok? É... Bom, agora eu vou esconder ele. <risos> e logo logo eu vou fazer também um vídeo sobre esse teclado aqui no teu teclado procure sempre um piano elétrico tá para chegar nessas sonoridades tá bom bom é isso aí pessoal tá é, comente aí tá no vídeo aí deixa aí a sua mensagem aí também aí para dar uma ajuda aí né para fortalecer o canal tá é, lembre que tem uma apostila com mais de 70 cifras para baixar aí me chama no WhatsApp tá bom nesse número que eu tô mostrando na tela quando você me chamar, você já vai receber uma mensagem com o link para baixar a apostila, tá bom? Um abraço, gente, tá? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo aí. Eu vou trazer novos tutoriais aí. Se vocês quiserem que eu continue com o fundo de pregação, comenta aí, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!